بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه a Deus, faça do meu de a Deus, dos verdadeiros jejum faça minha adoração uma adoração dos adoradores e me acorde do sono negligente e perdoa-me de meus pecados e meus erros. Ah, Senhor dos mundos. Em nome de Deus, olá senhores e senhoras, estamos no abençoado de Ramadão, e todo mundo está com jejum. Mas, além disso, nesse mês abençoado, temos muitas súplicas recomendáveis, longas e curtas. Entre eles, uma série de 30 súplicas curtas, cada uma por cada dia. Hoje, o primeiro dia, rezamos, ó oh, Deus, considero o meu jejum entre os jejuns verdadeiros, que significa... Vamos observar um pouco de explicação dessa súplica. Existem vários níveis do jejum. Um jejum geral que todo mundo conhece. Não comer, não beber, não faz nada dos anuladores do jejum. Mas isso é suficiente. Uma pessoa possível que esteja com jejum, mas menta, mas cometa os pecados pelos seus olhos, língua, pelas suas mãos, irrita outras pessoas. Então, ele está com jejum, mas não beneficiou-se de um jejum verdadeiro. Em outro lado, existe um jejum superior, especial e verdadeiro. A pessoa não cometa nenhum dos pecados de Deus. Então, Ele está com jejum pela sua mente, pelo seu coração, pelo seu corpo, tudo, todos os seus membros estão com jejum. Então, Ele é quem quer estar com jejum verdadeiramente e beneficia se de um jejum verdadeiro.